Um scan de quase um milhão de reais em skins de CSGO acabou de acontecer. Esse colecionador foi vítima de um roubo e acabou de perder todas as suas skins de CSGO. Entre elas estava essa Dragon Lore Souvenir de 250 mil reais, uma Karambit Blue Jam de mais de 200 mil reais e diversas outras skins raras. Vou mostrar pra vocês como que ele foi roubado, quem foi o Scammer, tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Vamos que vamos. E nós temos o vencedor!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 Bom galera, aqui no canal eu sempre trago pra vocês as novidades envolvendo skins de CSGO E dessa vez a novidade que a gente teve aí foi um roubo quase que milionário Que aconteceu essa semana no cenário de skins high tier de CS Bom, já postei diversos vídeos pra vocês Sempre dando dicas de como se proteger de scammers De como não ser roubado e não perder suas skins Mas infelizmente esse colecionador acaba de ser roubado O nome dele é AKA2K Em inglês seria AKA2K, né? Que seria como se o nick antigo dele fosse fosse 2K, sei lá, aka é, conhecido como no passado, alguma coisa assim, e se a gente entra no inventário dele que era quase que um inventário milionário agora só sobraram duas skins, essa faca Emerald que estava ainda em trade lock, faca que custa hoje 45 mil reais e além dela, acho que o único item de valor aqui vai ser essa AK Case Hardened, que tem o pente azul, e ela pode valer um pouco mais simplesmente pelo pente, ah claro também temos os quatro dignitas, mas não estamos falando de uma Blue gem caríssima então, com essas duas skins e algumas outras baratinhas e agentes, o inventário dele, no momento, custa um pouco mais de 50 mil reais. Mas o AKA2K tinha um inventário de quase um milhão. E o que aconteceu foi o seguinte, eu descobri desse roubo por uma postagem no Twitter, onde o Ersan, um colecionador de skins, estava reportando um inventário de 700 mil Yuan que tinha sido escamado. Ou seja, um roubo de mais de meio milhão de reais e a gente vai ver que, na realidade, as skins custam até um pouquinho mais do que esse valor aí. Continuando aqui, ele postou 100 mil pessoas, já viram esse Twitch, ele contou a história que alguém Estava impersonando, ou seja Estava se passando pelo Siloc1337, um colecionador De skins com adesivos conhecido na Comunidade, que inclusive já me vendeu Skins no passado, eu comprei dele no passado Essa Alpe Dragon Lore com Hyper um Power no scope 0.01 Não tinha esses crowns, o colecionador Que tá com ela hoje, que aplicou, e comprei também Do Siloc junto com a Dragon Lore Uma skin que hoje eu emprestei para o Simple, e tá aqui no inventário dele, que é A Desert Eagle Blaze, essa daqui né? Com um iBuyPower e um Dignitas Eu comprei também do Silok E ele é um conhecido colecionador na comunidade Porque ele sempre tem skins de uma só cor Então uma época ele tinha skins que eram azuis com Titan Nesse momento ele tem skins que são vermelhas Com iBuyPower algumas Como é o caso dessa digo aqui Que tá no inventário dele Praticamente idêntica a minha né Só não tem o Dignitas aqui embaixo Portanto é um colecionador que a galera sabe Que tá sempre atrás de skins vermelhas Tanto luvas quanto facas A gente pode ver aqui ó Facas vermelhas, luva vermelha Inclusive essa daqui com certeza é uma coisa Kimono com bastante head, porque o Silo Que gosta disso, inclusive ele conversou no passado Comigo, quando eu tinha uma luva Max Head Tier 1, e acredita ou não, agora é Ele que tem a luva Max Head Tier 1 Igual a que eu tinha antes, tá, uma luva de 100 mil reais Ou seja, ele tem uma luva que mostra pra Comunidade, ele é um cara entendido de Skins vermelhas e luvas Max Head Já que simplesmente essa Queen Song Kimono Aqui no inventário dele, vale mais de 100 mil reais Na realidade, essa luva específica que tá Aqui no inventário dele, foi minha, né, durante Dois anos, então ele tá com a minha antiga luva Continuando, só pra dar uma ideia Galera, se o Silox chegasse em mim querendo comprar Uma skin minha, eu venderia, porque é um amigo meu É um colecionador antigo, e assim como eu conheço Ele, muita gente na comunidade também o conhece Agora, nós temos aqui no Twitter uma print Onde o AKA2K, o cara que foi escamado estava conversando com o Silox E clicou em um link pra Possivelmente ver o valor da sua Luva vermelha, se liga só O Silux envia pra ele um link de um site Pra trocar skins, porém Esse link estava comprometido Era um phishing link, um link bait Pro AKA2K clicar em entrar com a sua skin e ser escamado por API. E a galera do Twitter encontrou o fake do Sylock. Esse perfil da Steam aqui, se a gente checar o último nick que ele tava usando antes do atual, era Sylock. Ele também trocou a sua foto da Steam. Então o Scammer tava se fingindo de Sylock e roubando as skins do AK 2K. O próprio Sylock tweetou algumas horas depois pedindo para todo mundo sempre tomar bastante cuidado e sempre checar duas vezes antes de fazer alguma troca. E foi então que esse perfil conseguiu escamar o colecionador, porém ele não mandou as skins pro inventário Dessa Steam aqui, já que aqui A gente nem tem itens de CSGO, mas ele mandou Todas as skins do AK2K pra esse Perfil aqui da Steam, com esse nick Aqui em chinês, e olha só galera O tanto de item, na realidade Eles pegaram só os itens caros, os itens Baratinhos do AK2K eles não pegaram Mas temos aqui 13 itens Que foram roubados Caraca mano, eu já vou analisar skin por skin E tentar dar um preço pra elas, mas Antes eu vou aqui na database de skins Colocar o link da Steam do Scammer Que é esse cara aqui né, e aí olha Olha só o que a gente observa. Todas as skins realmente eram do AK2K. Olha aqui a fotinho dele. E todas as skins foram transferidas pra esse inventário dois dias atrás. Que não tinha nenhuma outra skin. Só tem realmente as skins escamadas. Por algum motivo esse inventário tá público ainda. Pois bem, agora que ele realmente perdeu as skins vamos finalmente ver o preço delas. Essa aqui que é uma Hal Factor New 0.01 com 4 crowns. É uma skin que não vende por menos de 40 mil reais. A segunda skin dele, uma versão barata, digamos assim, da Red line com 4 Hyperpowers. Powers. Essa é uma AK que tem 4L de biolográfico, um adesivo que custa bem menos que o Hyperpower. Power. É uma skin que custa cerca de 50 mil reais. Essa AK aqui, tá? Aí seguindo, ele tem uma Crimson Kimono, que não é Max Red, porém tem bastante vermelho na mão esquerda e também tem bastante vermelho na mão direita. Esse pattern aqui vende por cerca de 20 mil reais nas condições que ele tá, né? 0.15, bem, bem novinha essa luva. Na realidade pode passar de 20 mil, depende muito do colecionador. Aí ah, na print do Twitter a gente viu que ele tava conversando com o Sylo, que é exatamente sobre essa luva. Então eu não tenho certeza do que é aconteceu aqui, mas possivelmente a fazendo um price check da luva ou algo do tipo, já que o que tem uma Max Head, portanto ele entende muito do mercado. A próxima skin aqui corta o coração, porque é uma Alp Dragon Lore Souvenir, e essa daqui não vende por menos do que 250 mil reais, é o preço de mercado mais ou menos dessa skin hoje em dia, cara que dor no coração. Logo depois temos uma segunda AWP, que é uma Gangneer, que se não tivesse nenhum adesivo eu já falaria que custaria quase 50 mil reais pelo float, né, mas ainda tem esses adesivos do QNS dourado, isso daqui é Raro. não sei nem dizer quanto que vale essa WP Mas com certeza mais do que 50 mil Aí ele tinha também um M9 Safira, né? Uma faca que passa de 50 mil reais Uma Karambit Case Hardened, né? De Minimal Wear Stat Track, cara Por ser Stat Track o preço dela vai lá nas alturas E esse pattern é bem bonitinho Esse pattern aqui de faca tá entre os 10 melhores Patterns de Karambit Blue Jam Somado ao fato dela ser Minimal Wear e Stat Track Cara, essa daqui foi a maior perda Do inventário dele, em questão de valor assim Tá pau a pau realmente com a outra Skin que eu acabei de ver, a Dragon Lore Souvenir. A gente pode dizer tranquilamente que a Dragon Lore Souvenir e a Karambit juntas Chegam aí a meio milhão de reais, velho É uma combinação muito louca que esse cara tinha no inventário dele E perdeu além de tudo também essas skins Aqui, ó, Lock Fade, M4A1S Knight com adesivo do Fallen na época Da Luminosity Games, isso aqui deve valer uma nota Desert Eagle Blaze, Alga Que Rabara, uma SG e essa USP também foram roubados Pelas minhas contas, um inventário Que deve valer na casa de 700 mil reais, galera Então quase que um milhão de skins foram foram roubadas. Realmente, que tragédia, mano. Esses três itens, além de serem muito caros, foram muito bem escolhidos pelo antigo colecionador. Só que uma coisa é certa. Esses itens, eles são bem únicos. Essa Alp Dragon Lara e Souvenir, essa Karambit aqui, é única no mundo, tá? Em Stat Track. Então, possivelmente esses itens, se forem circulando por aí, de colecionador para colecionador, um dia, quem sabe, não voltam para o dono original. Já que eles vão ficar marcados para sempre como itens que foram roubados. Bom, F total. A galera tá denunciando em massa esse perfil. E tentando contactar a Valve Eu não sei se eles vão tomar alguma atitude De, tipo assim, ressarcir os itens Já que eles são contra isso, né? Eles não interferem, geralmente, né? Mas a gente viu aí, no meio do ano, o caso HFB Daquele chique árabe que conseguiu todas as skins de volta, né? Vamos ficar ligados, mas eu acho que essas skins aqui foram embora Muito triste, mano Mas eu vim aqui só trazer a notícia pra vocês E também lembrar que é muito fácil ser escamado Então tome cuidado e vou deixar um vídeo indicado aí Dando algumas dicas básicas de como não tomar scan No mais é isso, a gente se vê no próximo vídeo Tamo junto muito, galera. Um abraço. Falou.